Gente, comenta aí. Nasceu os filhotinhos da riqueza. É, depois de quantos dias? Você sabe dizer. Depois de quantos dias que eles, na, eles abrem o olho? Alguém sabe dizer aí? Você sabe dizer, gente? Depois de quantos dias que eles abrem o olho? Vocês sabem? Vocês comentem aí, viu, gente? Comenta aí. Ó, nasceu os quatro. São um, quatro. Se eu não me engano. Tenho quase certeza, os quatro são machinhos olha, olha. Comenta aí gente, depois de quantos dias que os filhotinhos abrem o olho?